que é meus açudes, açudes, que é malta do aço, né é, é? os açudes. Bem, vamos lá para mais um road talk, que é um talk na road. <risos> olha o comentário com mais likes e com mais respostas foi o do Ricardo Mondego, se eu não me enganei, e ele sugere para tema se, para mim, se para mim, ainda compensa ter os carros diesel antigos da era de 90, 2000, ou se uh, compensa mais ter os carros, os diesel mais novos, ora, tudo depende da carteira, não é? mas eu agora vou puxar à brasa, à minha sardinha que eu só tenho carros velhos, se na minha opinião ainda, ainda compensa ter esses carros da era de 90 a 2000, para mim compensa e muito, porquê? Para já temos muitas mecânicas fiáveis, seja nos Vagos, seja nos Fiat, há muita mecânica fiável, temos este motor, no, no caso do meu Toledo. Temos nos Boras, nos Golfs, nas Passats, na, é pá, em Mil, nos Ibizas. Temos um motor de 130 que também é muito fiável. Temos os Bravo, que também são muito fiáveis e aguentam muita porrada. Temos uma série de BMWs. Temos os Alphas, que também são mecânicas fiáveis. Uh, as manutenções. Pá, eu dos outros carros não posso dizer ao certo, mas nestes carros em si, nestas mecânicas as manutenções são muito baratas e depois, não temos aqueles típicos problemas dos FAPs, uh, dos carros a incendiarem Epa, que, se vê muito, que se vê muito nestes carros mais novos um topem o filtro de partículas e depois começam a fazer regenerações malucas e depois os carros começam a arder é aí é um problema nestes carros, neste diesel da era de 90 a 2000 não temos esse stress, Pronto, alguns já têm esses temas, mas falamos aqui dos Toledos, dos Ibizas, dos Bravos, dos, dos Multijet, etc. passam mecânicas relativamente fiáveis, com manutenção barata, fazem consumos espetaculares. Eu vou-vos dizer, eu tenho agora de consumo médio desde que meti gás 4,3 e consumo geral desde, desde que não faço reset de 5,4. E eu tenho aqui uma viagem que fiz. Uh, que nunca baixei dos 160, 170, 180 portanto, temos aqui números gerais, na minha condição mista, de 5 litros, 5, ,5 litros e meio, um carro que a gente faz a manutenção, sensivelmente por, vá, 100 euros óleos, filtros e uma outra coisa que preciso, 100 euros temos a manutenção feita de 15 em 15 mil, 10 em 10 mil se me perguntarem se compensa, meus amigos na minha opinião, compensa e muito, fiável, manutenção barata, ainda se arranja muitas peças da concorrência e digamos, agora vocês dizem, é pá, mas a gente compra um carro desses e está carregado de quilómetros, não tenham medo, não tenham medo, porquê? Vocês compram uma mecânica, vou dar mais uma vez o exemplo deste carro, porque é o que eu conheço melhor, uma mecânica destas com 350 mil, tá, vocês pedem o um amorzito, ou uma revisãozinha de tush. Sacam cabeça, trocam a junta, fazem pá, gastam ali algum dinheiro, mas tem a mecânica que vos faz outros 300, mas a cagar, meus amigos, a cagar. Mecânica, o meu carro tem 600 mil. Este motor, se bem que já é este motor, não, este carro, se bem que já é o segundo motor. Mas o outro motor que tinha 530 mil, sensivelmente. Pai, não deu problema nenhum, o motor partiu, por burrice minha, eu já frisei isto várias vezes, foi burrice minha, o turbo partiu e continuei a fundo, começou a consumir óleo, começou a fazer a alta combustão e o motor deitou-se, porque foi burrice minha, se eu tivesse tido atenção, o outro motor ainda cá andava e eu não tenho dúvidas que ia fazer 600, 700, 800 mil, que as manutenções que eu faço, como eu ando com os carros, com os cuidados que tenho, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Portanto, se ainda compensa ter esses carros, compensa. Temos os Corsas. Temos os Corsas que são motores de guerra. Pá, malta, temos muitos carros bastante fiáveis e compensa sem dúvida. Bem, este foi o um Road Talk que ganhou. Já sabem, comentem com outro Road Talk. O um comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário vai ser o que eu abordo no próximo vídeo. Lembrando, isto é um tema. O Top 5 é no outro tema, ok? Fiquem bem, um grande abraço na descrição está minhas redes sociais subscrevam tudo, o e-mail para marcar reviews, que tem um carro para filmar mandem, tem um grupo de amigos que querem filmar todos os carros no norte, por exemplo, mandem-me, reunimos todos eu arranco e filmo todos de uma vez grande abraço Eu o gás <risos>